Boa tarde, um, pronto, só para fazer aqui uma breve contextualização, uh, esta conversa está inserida na, na semana da, da ESAD, na celebração dos 30 anos da, da faculdade, e, e também está contextualizada ao evento que nós demos o nome de, de Triálogos, uh, um ciclo de, de conversas mais informais em torno da, da gestão cultural. Uh, a nossa convidada é a professora Susana Nascimento Duarte. Um, obrigado demais por, pela, pela participação e por aceitar o convite. Um, e nós demos o, o título a esta, esta conversa de um, pensar o papel do arquivo audiovisual e digital contemporâneo na, na gestão e na programação cultural. Fazendo só uma breve nota introdutória sobre o percurso da, da, da Susana. A Susana é doutorada em Ciências da Comunicação pela, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova e é professora aqui na ESAD e coordenadora também do, do recente mestrado em, em Artes do Sonho e da Imagem. É também membro do Instituto de Filosofia da Nova, onde integra o CineLab, e, e foi uma das organizadoras do ciclo de encontros, o que é o Arquivo, uh, uma iniciativa da, da Videoteca de Lisboa. Pronto, mais uma vez, obrigado. Obrigada, eu pelo convite. Agradeço muito a vossa iniciativa e, e terem-me integrado nela. <risos> Uh, muito obrigado, também da minha parte. Uh, a primeira questão que queríamos fazer aqui à, à Susana era, perante o seu percurso académico, um, e olhando de uma forma também retrospectiva para ele, e no profissional, notamos que o arquivo tem uma marca, uma marca distinta. Olhando então assim para trás, de que forma é que surge este interesse em pensar o arquivo, particularmente ligado ao património uh, audiovisual? Um... Na verdade, uh, surgiu uh, integrado no contexto da, da minha investigação de doutoramento, um, uh, na medida em que uh, me interessavam pensar alguns gestos artísticos uh, no cinema. Uh, um pouco por contraposição àquilo que eu, que, eu, enfim, que eu identifiquei, ou que eu nomeei na, na minha tese, como o, o arquivo digital uh, e audiovisual contemporâneo. Uh, no sentido de, no fundo, de serem, um, de serem um, gestos que, não, que podiam uh, uh, significar não é, propostas de contra-arquivo, de alguma maneira. Ou seja, uh, como se, um, partindo, e este era um pouco o centro da minha tese, um, ou pelo menos era uma das noções uh, fundamentais, não é? Partindo desta identificação um, do arquivo uh, com, com esta ideia de que ele pode coincidir, não é, com aquilo que é o, enfim, o saber, ou a produção de pensamento de uma determinada época, uh, se, como é que vamos olhar para ele, não é? Se vamos olhar para ele em termos daquilo que são os seus conteúdos, ou se vamos olhar para ele a partir daquilo que é a sua estrutura, daquilo que é a sua, no fundo, a sua própria existência, a sua modalidade de existência. E, portanto, há um filósofo muito interessante para pensar isto, que é o Michel Foucault, num, num texto chamado Arqueologia do Saber, que talvez vocês conheçam, já é um texto muito antigo, de 1969, <risos> uh, e que, mas, pronto, mas que é um texto muito importante não é, para, para refletir sobre estas questões do arquivo, um, precisamente porque, no fundo, ele uh, uh, procura, um, uh, procura ou propõe esta noção, que é a noção precisamente da arqueologia, como uma forma Uh, de, de, de perspectivar não é, aquilo que é uh, o saber de uma determinada época. Ele estava a estudar uh, precisamente a, a história das ciências na altura, estava é? a fazer uma história do pensamento das ciências uh, e, e percebeu que uh, o que ele estava a encontrar de relativamente uh, raro e diferente um, no pensamento uh, associado precisamente a, a algumas uh, ciências como um, a, a, a medicina clínica, a psicologia, etc., que ele estava, a, a, no fundo, a, a, a identificar como sendo questões de conteúdo dessas ciências, ou seja, eram ligeiramente diferentes em termos de conteúdo, ele depois percebeu que tinha a ver, na verdade, com o ponto de vista que ele estava, em que ele estava a olhar para elas. Uh, e esse ponto de vista ele chamou arqueologia, na verdade, porque ele não estava propriamente a olhar para elas precisamente nessa perspectiva do, do conteúdo, ou seja, do que elas estavam a dizer, mas uh, do modo como elas, no fundo, estavam um, a ser uh, estruturadas, não é? Como é que, ou seja, qual é que era, uh, na verdade, uh, o tipo de uh, enunciados que elas estavam a produzir? Okay. Pronto, então ele vai uh, uh, olhar uh, para, para, para, estas, para, este, para este saber não é? uh, através desta transformação que ele próprio identifica, que é então, em vez de olharmos uh, para, no fundo, uh, os conteúdos. Uh, da, da ciência, vamos uh, antes olhar para a sua forma, digamos, uh, nesse sentido. Então, uh, isto significa uma espécie de nova perspectiva em relação à história e é? em relação aos documentos. Pronto, na verdade, ele depois uh, transforma, transporta isto não é? para um novo olhar sobre a história e sobre os documentos e, e vai, -nos, uh, vai nos dizer, então, que ao invés de, de olharmos não é, para os documentos como sendo a possibilidade de reconstituir não é, de alguma maneira um, aquilo que a história uh, foi originariamente. Não é? Vamos olhar para esses documentos uh, no sentido de eles serem. Um Uh, no fundo a forma de, de atribuir sentido não é aquilo que são monumentos e traços mudos e inertes que o homem deixou não é vamos fazer ao contrário não é? vamos olhar para os documentos não é no fundo para os textos, para o que aqueles chamados enunciados uh, como se eles pudessem ser entendidos uh, como elementos mudos ou seja vamos anular a dimensão de conteúdo e vamos começar a manipulá-los uh, e a organizá-los não é a, um, a perceber como é que podemos estabelecer relações entre eles Uh, e, na verdade, uh, a partir deste olhar, uh, no fundo, uh, perspectivar a história de outra maneira. Então, a história surge, não propriamente como qualquer coisa que nós vamos descobrir a partir dos documentos, no sentido que eles reenviam né, para a possibilidade de reconstituição de uma origem, como os homens viveram, etc., a uma determinada altura, mas a história, de repente, aparece a partir do modo como nós uh, organizamos e estruturamos os documentos. No fundo, é um bocadinho esta a ideia. Pronto. E, e, nesse sentido, aquilo que é possível uh, dizer e pensar numa determinada altura tem a ver com uh, com isto, não é? Uh, portanto, para ele, uh, o saber uh, de uma determinada altura tem um, tem esta é identificado não é com um, com esta forma do arquivo, não é? E significa que em determinados momentos certas coisas podem ser ditas e pensadas. E, e, portanto, e outras não podem, portanto ficam fora, digamos, do arquivo. Estão a perceber o que eu quero dizer? Não, pronto. Então, o que, é que me interessava aqui? interessava uma possibilidade de olhar para um, o cinema, não é? como... Ah, pronto, e a arqueologia era, obviamente, uma forma de estabelecer alguma distância em relação a este saber de uma determinada altura, não é? ou seja, como ele se colocava fora, não, não é bem fora, mas numa perspectiva que não é, do, não é do, do, do saber que está realmente a ser produzido, mas da sua estrutura, isto permite, de facto, uma espécie de, de, de, de outro olhar, um olhar que é crítico, não é? De alguma maneira, porque nos permite ver o próprio modo como nós pensamos num determinado momento, ou seja, as condições de possibilidade, estou a perceber, deste saber, deste, deste pensamento de uma determinada altura. Uh, pronto, e então o cinema estava-me aqui. Ah, pronto, e ele depois, enfim, o Foucault também deu, deu um bocado as ferramentas todas nesse sentido, mas e ele depois, obviamente, que também a arqueologia faz isto, não é? ao mesmo tempo é uma possibilidade de um olhar um bocadinho distante neste sentido reflexivo não é? sobre o pensamento de uma determinada altura determinada época e pronto, permite identificar rupturas é? rupturas epistemológicas neste momento eram, eram possíveis determinados enunciados na ciência, na filosofia, mas não eram possíveis outros, não é? Depois há uma ruptura e passa a ser possível pensar outras coisas. É um bocado este tipo de saltos, não é? Estão a ver que ele está um pouco a tentar perceber, no fundo, os saltos uh, que têm a ver com os modos de pensar. Pronto, é um pouco isto. E, e, na, e, e a mim interessava-me no caso do... Um, pronto, desculpa, estou sempre a tentar achar, chegar, mas... Depois há esta questão que é... Uh, e ao mesmo tempo ele também tinha... Esta... Uh, associava, precisamente, à arte as práticas artísticas, não é? Também esta possibilidade delas serem uma espécie de modo de exercício crítico sobre o próprio arquivo, ou seja, o próprio modo de pensamento dominante. Portanto, então, o te dar o exemplo, não é na altura de alguns alguns, ele tem uma série de textos, não é? de textos mais teóricos, depois tem uma série de textos sobre autores e artistas, nomeadamente escritores, um, e, e pintores, o Magritte, uh, o Blanchot, uh, o Raymond de Roussel, portanto são todos escritores que para, o, o Flaubert, portanto são todos escritores que de alguma forma que de alguma forma se confrontam precisamente com estes sistemas dominantes de saber, por exemplo o museu, a enciclopédia, um, mas um, ao mesmo tempo precisamente instauram um, um olhar que é um olhar de contra arquivo as práticas artísticas aqui são simultaneamente uma forma de se confrontarem com estes com estes grandes sistemas de pensamento, digamos, não é dominantes de uma determinada época, não é? A Enciclopédia é um modelo de pensamento do século XIX, não é? O museu é um, no fundo também a forma, não é, de organizar e de dar a ver as imagens numa determinada altura, não é? Portanto, e, e, e, e, e estes autores confrontam-se com isso, mas precisamente na perspectiva dos criticar e, e portanto dão a ver também por um lado esta dimensão do saber dominante, mas também aquilo que nesse saber tem qualquer coisa de intolerante, de intolerável, de estupido até, o que ele chama a betise de um determinado tempo. Um, e, pronto, e esta parte também me interessava bastante, uh, e, pronto, e o cinema aparecia aqui um bocadinho para mim como uma possibilidade de olhar para o, o arquivo uh, do, nosso, do nosso tempo, que eu acho que é extraordinariamente configurado e determinado, pelas, uh, pronto, enfim, pelas tecnologias digitais e pelas tecnologias da informação não é? no modo como de algum modo agora nos dão o poder a todos de sermos const const uh, uh, construtores desse arquivo, não é? somos nós todos na verdade hoje que decidimos de alguma maneira, enfim, podemos depois discutir isto mas que decidimos o que é que integra ou não integra esse arquivo, não é que selecionamos o que, o que pode uh, lá entrar, o que pode ser dito, o que pode ser visto, de algum modo, pronto, enfim, estou se calhar, a simplificar e a generalizar um pouco, mas é esta a ideia. E o cinema para mim aparecia precisamente como uh, um elemento que faz parte desse, desse enfim, desse paradigma do saber contemporâneo, ou do pensamento contemporâneo, que eles chamam de episteme, um, que tem esta natureza audiovisual, digital, mas, claro, até já podemos dizer pós-linguística e pós-visual, uh, e, e, ao mesmo tempo, um, ele, ele tem, essa, tem essa faz parte, não é? integra não é? este, grande, um, este grande arquivo, digamos, do presente, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma ferramenta arqueológica, agora pegando na, na noção da arqueologia do Foucault, pode ser uma ferramenta arqueológica de, para olhar para esse arquivo não é? e, no fundo, para introduzir aqui uma distância reflexiva e uma distância crítica uh, sobre ele. Interessavam-me, de alguma maneira, estes gestos que, a semelhança da, da arqueologia, permitem instaurar esta dimensão reflexiva em relação a este arquivo do presente, digamos, que tem estas características digitais, uh, tecnol altamente tecnológicas, e, uh, e pronto, então nesse sentido apareceu uh, um pouco esta minha relação teórica, digamos embora obviamente motivada por uh, gestos, gestos de cineastas uh, uh, que de algum modo para mim uh, faziam um pouco este trabalho um, e depois numa, no, no âmbito disto surgiu o, o, a possibilidade então de fazer um programa uh, uh, chamado intitulado que que, que que acabou que acabou que acabou por se intitular o que é o arquivo e que foi um ciclo de e que foi um ciclo bastante interessante na verdade e bastante ambicioso uh, proposto pela programadora uh, da biblioteca uh, municipal de Lisboa que é a Inês Chapeta Dias Uh, e pronto, que é, uma, pronto, que é uma programadora que eu acho uh, muito interessante porque na verdade ela tenta sempre não é, que os seus um, que, as suas, que as suas iniciativas não sejam fechadas no interior da instituição, portanto ela vai sempre convidar pessoas de fora, consoante quem é que ela acha que pode ajudá-la a pensar uma determinada questão uma determinada problemática a pensar, e aqui não é pensar teoricamente é obviamente partindo eventualmente de questões que ela está a colocar, interpelar no terreno um, depois uh, obviamente uh, uh, um, artistas uh, enfim, uh, e pronto e, e, pessoas, e outras pessoas obviamente outros, outros uh, podem ser filósofos, podem ser cineastas pronto enfim no fundo essa ideia de contactar com, com o máximo de pessoas possíveis e, e de algum modo estabelecer também uma, uma espécie de pequena comunidade no interior do próprio da própria ativa, tarefa de programação para, para pensar e arriscar, pensar certas coisas, não é? No caso, no caso, neste caso, então, em particular, ela, é, é, portanto, ela está no, no Arquivo Municipal de Lisboa, na Videoteca, sendo que a Videoteca é um arquivo interessante, uh, porque é um arquivo que, que trabalha com, uh, com imagens em vídeo, é? chama-se Videoteca de Lisboa, mas que são imagens, na verdade, que não têm originais, não é? Portanto, são cópias. Uh, são imagens uh, pronto, e vídeo mais analógico e também digital uh, e portanto é obviamente um arquivo que não se coloca propriamente tanto questões de conservação e de preservação, não é? desses originais mas coloca mais Coloca-se mais questões, precisamente, de seleção, não é? portanto, ou seja, de selecionar o que mostrar, como mostrar, que tipo de relações é que se podem estabelecer entre estas, entre estas, entre estas várias imagens que este, que este arquivo dispõe, no fundo, os vários filmes e outros depósitos, não é? que podem não ser só filmes de cineastas, são muitas coisas que lá vão, filmes estão também, muitas das vezes, uh, filmes, uh, há um arquivo também mais uh, uh, de filmes de família, etc. Um, e, portanto, no fundo pensar não é o que é, que é uh, o que é, que é esse arquivo qual é a natureza dele não é e, e, pronto, e tinha obviamente esta também esta uh, esta questão de uma ligação forte a questão do arquivo digital contemporâneo nesse sentido colocar questões já muito próximas dessa dimensão um, Uh, e material não é deste deste arquivo uh, e, e nesse sentido uh, deste arquivo do presente não é ou seja já havia aqui pontos de contacto não é? um, interessantes não é sobre como um, um, como pensar não é? como pensar o digital e o arquivo digital como um modo de revolucionar as práticas de arquivo não é? as práticas de arquivo no seu sentido também mais tradicional digamos Uh, sendo que, precisamente, a videoteca, pela sua natureza, já coloca algumas questões, ou antecipa algumas questões que depois o próprio arquivo digital, enfim, coloca de uma forma muito evidente. Pronto, e ela estava com vontade, de, isto para dizer que ela estava com vontade, então, de pensar e de refletir um bocadinho sobre, sobre, sobre isto, sobre, sobre a própria natureza do trabalho de um arquivo, de, de um arquivo com aquelas características, e, portanto, decidiu convidar-me a mim, por, causa de, por conhecer esse meu trabalho de natureza mais teórica, Uh, enfim, e ao mesmo tempo também uh, eu e ela depois convidámos uma curadora independente que é a Maria de Mar Fazenda um para por ser alguém que estava mais no terreno, não é? mais em contato direto com alguns artistas, etc para começarmos então a, fazer um, a pensar um programa que depois decidiu que se esqueceria de chamar Uh, o que é o arquivo, não tinha este nome desde o início, e que, pronto, e que foi organizada em torno de, de três eixos. Primeiro, ou seja, no fundo, começámos, obviamente, por um desenho conceptual, agora no sentido de pensar as linhas principais que nos interessavam. Um, mas é muito engraçado que depois, entre essa dimensão conceptual e depois aquilo que depois realizámos na prática, a distância foi muito grande, não é? uh, obviamente mantendo algumas das ideias iniciais, mas depois um, algumas acabaram por, se, por desaparecer, outras acabaram por uh, uh, se confundir umas nas outras, não é? Pronto, e outras uh, um, enfim, usámos parcialmente. Bom. Um, mas, mas, mas isto para dizer que, que, que pronto, começámos por fazer essa estrutura e era uma estrutura então entre as linhas uma linha precisamente mais, mais epistemológica que é um, bocadinho inteiro, é um bocadinho ao encontro daquilo que eu estava a escrever relativamente ao meu próprio trabalho teórico nesse sentido de interrogar quais ontologicamente o que é que é um arquivo, o que é que é o um arquivo não é? Pronto, e nesse sentido o que é que são os arquivos pronto. depois nessa na relação que isso tem com uma com dimensão mais da política dos próprios arquivos no sentido como eu estava a dizer, não é? Do que é que se decide que fica dentro, do que é que se decide que fica fora, não é? Como é que essas decisões acontecem? Um, porque isso é precisamente aquilo que é tradicionalmente associado ao poder dos arquivos, não é? Portanto, há, há mesmo essa ideia, não é? Uh, depois também, que está muito associada no presente também à. à a crítica, de, por exemplo, de um certo uh, poder de alguns estados não é, sobre as imagens que têm de, uh, na sua posse não é, de determinadas populações, etc., porque precisamente o arquivo é isso, é decidir, num determinado momento, o que é que, a, a quem é que se dá visibilidade, a quem é que se dá voz, não é? Pronto. Então, tem todas estas decisões, não é? do que é que se guarda, do que é que se, do que é que se esquece, do que é que se eventualmente volta à, visi, à, vis, à invisibilidade, não é? Pronto. E nesse sentido, há aqui também uma dimensão de poder, não é? Do, dos arquivos não é muito forte um, e portanto havia esta esta esta dimensão um pouco epistemológica como eu estava a dizer e depois uma um, uma outra não é mais ligada à própria questão da da imagem arquivo não é? uh, como como como depósito por um lado não é? a imagem que guarda os traços de qualquer coisa e ao mesmo tempo uh, também também é uh, Uh, um, um lugar de, uh, de uh, ela própria não é? pode ser um exercício crítico como eu estava a dizer ou seja a própria imagem pode ser uma forma não é? de, de trabalhar criticamente sobre as outras imagens e, e, e portanto enfim uh, ser uh, ser posta ao serviço da crítica um, tanto o arquivo não é como como gesto crítico Uh, e depois uh, uma outra ainda mais ligada às políticas de arquivo, não é? e, portanto à, às instituições arquivísticas uh, e também ao novo, ao novo papel dos arquivos na relação precisamente com esse arquivo digital, quais como se uh, por um lado não é, essas instituições foram obrigadas, não é, a, a rever, não é, os seus uh, um, os seus modos, não é, de, de trabalho por causa da presença do digital, mas ao mesmo tempo uh, retrospectivamente acabam por poder ter um papel interessante uh, no modo como uh, fazem com que esses documentos deste arquivo do presente não é? que nós estamos todos sempre a produzir <risos> que tem quase um caráter uh, uh, menos de uh, ou seja não sei se estão a acompanhar o que eu estou a dizer, não é? mas na verdade nós todos agora contribu contribuímos diariamente, não é? fabricamos imagens, depositamos uh, sons, textos, não é? que muitas das vezes não, na verdade, nós não os fabricamos no sentido de eles virem a constituir uma memória ou, uma, ou deixar um traço, muitas das vezes são imediatamente apagados, não é? eles têm só esta, esta dimensão de serem imediatamente. Pronto, imediatos, para ser transmitidos, não é? e às vezes são, eventualmente, logo uh, apagados. Não é? Mas, portanto, nós estamos aqui um bocadinho a, a lidar com este arquivo, que é um arquivo imaterial, é um arquivo imediato, não é? que tem um, uma dimensão também espacial e temporal muito particular e que põe em causa, obviamente, todo o modo de pensar dos arquivos uh, anteriores. Não é? Por outro lado, há aqui uma, uma espécie de é isso, dimensão quase Potencialmente infinita, que obriga a repensar o que é que daqui se guarda, não é? Como é que se seleciona este arquivo? Como é que se para este Sim. arquivo? Como é que se interrompe não é, este fluxo? Portanto, decidir o que é que se guarda aqui. E os arquivos tradicionais, paradoxal, não é paradoxalmente, mas na verdade, depois retroativamente podem ter um papel importante aqui, não é? No sentido de voltar, aqui voltando a pegar no, no, no Foucault de há pouco, não é? voltar um bocadinho a produzir, tornar estes. Um, estes documentos em, em em monumentos não é no fundo interromper o fluxo e selecionar e, e dizer vamos guardar, isto, não é? vamos guardar isto vamos guardar isto vamos guardar isto e pronto e de repente há aqui um novamente não é uma espécie de de, não é propriamente de recuperação, mas de reavivar não é, o, o interesse dos, dos arquivos tradicionais ou dar-lhes um novo, um novo fogo. Um, bom, então tínhamos estas três linhas, não é? Uhum. Pronto. E depois, na verdade, isto acabou por se declinar, e depois posso, se calhar, me interromper, e se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, não, eu, eu, eu ia... uh, Mas só dizer que isto depois acabou por se declinar em três laboratórios, que foram uhum. uh, o primeiro chamado, precisamente, arte Arquivo, Uh, que teve lugar na, na Fundação Carlos de Gulbenkian e em que, depois eu posso falar um bocadinho da estrutura, como é que ele foi organizado uh, e qual é que era no fundo o seu propósito enfim. e depois uh, um outro chamado Cinema Arquivo que, que, quis, que quis lidar aí mais diretamente com as imagens do cinema e, pronto, e que foi na Cinemateca Portuguesa e depois um último, assim talvez mais inesperado, mas bastante interessante na verdade, uh, e um bocadinho desviado se calhar desde desta estrutura mais inicial do que eu estava a falar, que foi precisamente o, o laboratório Cidade uh, Arquivo, que depois nós chamámos uh, de uh, espaço expectante. Pronto, e que foi... Uh, uh, e que teve lugar uh, na Biblioteca de Marvila, em Lisboa, portanto no bairro de Marvila, que é um bairro com características muito particulares. Uh, e, pronto, e onde faz sentido colocar... É a questão do arquivo, na verdade, não é? Portanto, precisamente também em relação um, ao que eu estava a dizer, não é, do que é que se inscreve e do que é que não se inscreve numa cidade, não é? Pronto, que era uma zona da, é uma zona da cidade que tem uma história muito interessante, não é? de bairros sociais. Uh, uma história operária também, não é? Uh, que às vezes consegue uh, reconhecer e encontrar né, alguns extratos é? do, do espaço, do território, mas onde muitas vezes esses traços também já... já, já quer dizer, esses traços não foram guardados. Por exemplo, os bairros sociais. Há muito poucos testemunhos disso, não é? Dos, dos bairros sociais que depois foram, obviamente, é pronto, que deram lugar a... Dos bairros sociais, não dos bairros sociais. É? Uh, bairros sociais depois Houveram alguns que acabaram por, a, por abrigar algumas das pessoas que viviam uh, em bairros muito precários, não é? Um que, que, na, que na altura na né, Lisboa chamava os bairros das barracas. <risos> isso. Uh, e havia vários ali na zona de Maravila. Uh, e depois uh, algumas dessas pessoas foram realojadas em vários uh, desses bairros, que depois construídos inclusive por arquitetos, etc. Mas também há todo esse pensamento não é, do território aí e... na relação com uma certa ideia de cidade e de comunidade. Agora, por acaso, e aproveitar mesmo que tinha referido essa questão do, uh, do bairro e de e pensar também, de certa forma, o território. Um, porque, pronto, uma, uma das questões também que, que tínhamos uh, em relação ao arquivo é que quando estamos a trabalhar com, com arquivo e a documentar algo, seja através de um filme ou de um projeto artístico, estamos, de certa forma, também a, a fazer parte da construção de uma, de uma memória coletiva. Um, e eu ia perguntar à Susana se, se pode o cinema documental, por exemplo, ter uma responsabilidade cívica? É uma, um, quer dizer, o cinema... O cinema documental, de, enfim, não, não sei se, até que ponto é que... É, é que é, é, há sempre uma ligação muito forte não é, entre os gestos uh, artísticos, não é, os gestos estéticos e a dimensão política, Eu acho que isso tem a ver com o que eu estava a dizer, Sim. não é? precisamente com as decisões uh, daquilo que também que se decide mostrar ou não e como é que se mostra portanto ou seja no sentido da própria do próprio modo não é como se decide uh, filmar uma certa realidade uh, e, e, e nesse sentido até uh, pela maneira como os gestos artísticos são formas também de resistir a uma certa forma, formatação não é das imagens que nos rodeiam e, e então conseguem ser modos alternativos Uh, de pensar as imagens e nesse sentido também de pensar aquilo que elas documentam não é pronto mas eu mas eu diria que que, que a questão do um, uh, do, do documentar não é para mim ou seja do documentário para mim é, é muito inseparável se é uma responsabilidade defensiva que eu chamaria política não é ela tem tem muito a ver também com esta com esta decisão uh, do que é que inclui do que é que exclui não é Uh, do, do modo como no, como, no interior de uma certa um, estética das imagens, não é? se decide também a distribuição daqueles a quem se dá voz ou a quem não se dá voz. Pronto, um pouco uh, isto, um bocadinho, indo buscar um bocadinho uma, ideias de um filósofo também que pensou estas questões, que é o Jacques Rancière. Um, enfim, nesse sentido sim, sim, sim. diria que sim, que tem obviamente uma responsabilidade política mais do claro. que se calhar cívica. Porque, pronto, é, mas por estas razões. Sim, sim, sim, não, não porque tenha que se fazer porta-estandarte porta de causas claro, ou, claro. De, de, de, não é? ou, ou de sim, ideais mais... ou, de, ou, ou, ou que tenha que tomar determinado partido, não é? Claro acho que tem que se posicionar, se calhar, sim. Uh, mas isso passa também por uma relação à imagem. não é? Acho eu, ao, ao, que tipo de opções, claro. uh, que tipo de imagens é que se, é se decidem mostrar. Ok. Sim. Um, pronto, aqui também, fazendo aqui uma ponte para a questão da, da gestão cultural e também um bocadinho no âmbito do, do mestrado. Uh, no meu caso, eu, eu estou a desenvolver um projeto fotográfico de comunidade, como lhe tinha dito há pouco, um, nesta nesta unidade curricular de gestão de projeto um, e o que, o meu objetivo é fazer junto do Conselho da Lourinha da região de onde eu sou um, focar nas narrativas dos habitantes desse desse território e nos seus artefactos um, e poder construir um projeto fotográfico uh, recolhendo esse arquivo e essas histórias uh, dos habitantes e, e, e vou ser eu também desse, dessa forma aquilo que falava há pouco de eu próprio vou fazer também uma seleção e vou vou construir o arquivo e vou, vou ser a voz desse desse arquivo. E o que eu queria perguntar é se um, quando nós nos focamos em projetos artísticos um, em arquivo mais pessoal um, se para um, para a sua montagem nestes projetos artísticos quais é que devem ser os critérios de pesquisa e de seleção para que eu possa encontrar um equilíbrio entre o trabalho que estou a desenvolver e, e as pessoas e quem eu vou abordar e a forma como, como vou abordar. Deixa-me só ver se percebi bem, tu estavas a dizer que, que o teu projeto, um, no fundo, é, é, é, é construir um arquivo para o futuro, de alguma F maneira? Sim, sim é. mas fazê-lo um, como resultado final, ter um, uma publicação, um livro e também fazer uma, uma exposição, um, mas sim no âmbito de fotografia fazer um, um projeto fotográfico em que eu vou recolher durante algum um período de tempo uh, esse, essas memórias e esse, fazer esse registro fotográfico e depois poder. Uh, fazer uma coletânea uma num livro, numa, numa publicação. E eu queria pronto, saber quais é que são os critérios, se dessa seleção <risos> ou dessa pesquisa. Uh, mas estás a dizer, portanto, tu no fundo vais falar vais estar vais ter com as pessoas, sim, é isso? Sim, sim, sim, E vais querer ouvi-las, por um lado? Sim, ouvi-las, sim. E depois... fazer as fa... perguntas sobre a região, sobre, sobre, sobre o passado arqueológico sobre... da região. Ok. E, e depois juntar... Montar o meu, o, meu, o meu projeto com base nesse, nessa recolha. E depois vais, vais fotografá-las também? Sim, sim, sim. As pessoas, os artefactos que, que sejam relacionados com essas histórias que vou ouvir? Sim. Olha, pode haver aqui muitas, não é? Não, é assim uma pergunta bem difícil, essa. <risos> Porque eu tenho muito poucos elementos, não é? No fundo, para. Ou seja, de calhar teríamos que pode ter assim alguns encontros, não é? Para eu perceber melhor sim, também sim, o que sim, é que sim. tu. O que é que tu estás de facto a tentar pensar aí? Mas é, portanto, se eu não tenho assim nenhuma solução. Sim, eu estou a pensar também um bocadinho, por exemplo, não sei se posso fazer esta, se é muito arriscado fazer esta, esta relação agora, mas por exemplo a Agnes vai okay. uh, faz isso também no, no, no documentário. perguntar às, pessoa, às pessoas diretamente. Eu estou a pensar no, no documentário do The Não sei se estou a dizer bem que pergunta mesmo às pessoas o que é que, como é que as pessoas estão ali, uh, o que é que as pessoas fizeram para estar ali, e, e faz o, a montagem do documentário com base nessas nessas perguntas e nessa abordagem. E eu, se calhar, também de certa forma, quero perceber como é que posso fazer essa montagem, mas no meu projeto fotográfico. Sim. Uh, pois, a em Vardá é um exemplo bastante interessante, não estava... Mas tu vais filmar ou vais só fotografar? Eu estou a pensar em fotografia e também fazer captação de som. Uh, ok. Ainda não sei muito bem sobre o filme. Não sei muito bem ainda se, se vou fazê-lo mas sim captação de som também no momento inicial em género de entrevista sim. pois é por exemplo no caso dela tinha essa tinha essa dimensão muito interessante né? que ela ia a filmar a, a rua seja, tinha, assim, é um filme que, tá, que que ao mesmo tempo é, um, é obviamente um documentário sobre aquelas pessoas e aquelas vidas não é ao mesmo tempo uh, com uma preocupação de integrar um pouco a memória também da delas não é as comunidades de onde vêm sim, sim mas ao mesmo tempo observar os gestos diários daquelas figuras naquela rua que é a rua dela e, portanto, simultaneamente é assim um olhar que está muito marcado pelas suas próprias idiosincracias, não é? se seja, é Anhas Varda, é só os seus comerciantes, no fundo há ali uma vontade de os retratar, ah, e de retratar aqueles gestos cotidianos, não é? Também é essa ideia do, das vidas quaisquer, não é? das vidas todos os dias, que, naque, que, que na verdade naquela altura no, no documentário não era assim tão comum. Não é? Portanto, tem essa coisa de um pouco não é propriamente revolucionário, mas tem qualquer coisa de, de, de um gesto novo, não é? trazer precisamente a visibilidade aquelas pessoas uh, uh, enfim que têm vidas uh, supostamente banais que não têm aquela dignidade que às vezes têm os grandes assuntos não é? e trazer isso para dentro do cinema não é? era uma coisa que estava a começar a, a acontecer ou começou a acontecer com mais ênfase Sim. nessa altura também pronto não só começou antes não é com cineastas como o Jean Russo não é que levaram a câmara para a rua pela primeira vez, não é? Porque era possível também, antes eram câmaras muito pesadas, passaram a assim ser mais leves. E pronto, essa ideia de ir ter com uh, e também guardar, guardar esses gestos, não é? Que, que na verdade eram gestos que não que não que antes do cinema não tinham, não deixavam quais traço. não é? Enfim, a pintura pouquinho, mas, mas quais não havia traço disso, não é? É o cinema que traz essa democracia, de, no fundo traz para a imagem, essa dimensão democrática. Não é? Todos estão ao mesmo nível. Não há, uma, não há nobre, os nobres, nem os... <risos> Deixou de haver é? assim, um nivelamento muito interessante. Pronto. E, e, e, e o cinema, nessa altura, acentua isso ainda mais. Não é? pronto, e o, a Inhas Verda faz isso nesse filme de uma forma muito... Um, Uh, não sei, muito comovente não é? assim, um filme muito comovente na maneira como ela, como ela filma essas pessoas uh, e como há ali uma relação amorosa com, com aqueles gestos com aquelas vidas não é? ao mesmo tempo que ela é super discreta é? pronto mas tem uma coisa interessante que eu estava a pensar que talvez pudesse não sei, estava a pensar que podia ser interessante tu também trazer-te um bocadinho para dentro desse sim. trabalho, não é? Eu acho que é uma coisa que, que, que o filme que torna o filme muito atraente é também essa nós sentirmos que que não é um olhar neutro, é um olhar participativo, ah, não é? Sim, não, não é uma uma, uma espécie de, de de câmara meramente observacional, que, que finge que não está lá. Não, ela afirma-se é? e, e manifesta a sua presença, ativamente e, e de uma forma muito comprometida. Não é? a, sim, sim, pronto, sim. E acho que isso é muito bonito. Não, é? pronto, não sei, estava aqui, sim, é, não é, faço eu, muito bem ideia do que pensar, te dizer então eu Estava aqui agora a, lembra, a pegar hum. na tua deixa da Anhas Verdade, que é um filme que eu gosto muito, sim, na verdade. Sim, sim. Falando, um, seguindo aqui pelo cinema documental, uh, gostaria -lhe de lhe perguntar uh, quais é que são as referências, para melhor refletir uh, um, acerca do, do arquivo histórico e vernacular, uh, que filmes é que podemos uh, assistir para que são referenciais? Do arquivo histórico? Hum... Bom, enfim, também é mais uma vez assim, essas perguntas são bem difíceis para vocês... Quando diz arquivo histórico, porque, porque o arquivo histórico, não é verdade, pode ser entendido de uma forma muito abrangente, sim. não é? Sim, sim, sim. Uh... Um, no entanto, aqui mais ligados, uh, se calhar, à, à questão do arquivo digital e audiovisual, se, se só existe. Eu não faço ideia se existe ou não, daí a pergunta: um, se existem, então, cinema documental. Uh, acerca desses assuntos, do, do arquivo um, no arquivo um, audiovisual, sim, digital, que ah, é sim, mais do um, seu. Há um cineasta que, que eu gosto particularmente e que trabalho bastante nesta questão, que é um cineasta que é o Aaron Farocchi, na verdade, porque na verdade é uma espécie de aplicação, <risos> aplicação porque é capaz de ser é muito redutor, na verdade, mas, mas onde há aqui, de alguma maneira, eu acho que ele, dialoga, eu acho que ele está em diálogo, de facto, com o com, com Foucault, uh, explícito, na verdade, às vezes. Um, e está a fazer aquilo que o que o Foucault fez em termos não é de, de enfim do de uma história do, um, de, de, enfim, do do das condições do pensamento não é, digamos um, para o discurso e ele está a fazer isso para as imagens a partir das próprias imagens ou seja, lá está o cinema a ser uma maneira de refletir não é sobre as condições de visibilidade uh, e também de discursivas da nossa época, mas já olhando para uma espécie de sítio que é, um, como eu estava a dizer, pós discurso pós-linguístico e pós-visual, no fundo que lida um bocadinho com esta dimensão algorítmica deste arquivo, não é? Pronto, uh, onde é preciso confrontar-me nos acho eu com esta, com esta, um, com esta dimensão não é de imagens uh, que já não no fundo tem um lado operatório, não é, e operacional é. e já não são propriamente imagens que visam propriamente a visão, sim, sim, sim. Uh, mas visam muitas das vezes, não é? já uh, induzir ações, uh, produzir determinados uh, uh, efeitos também no, no em nós, não é, de alguma maneira, é? condicionar de alguma maneira os nossos os nossos nossos e produzir também saber sobre nós próprias, não é? São imagens que acumulam saber sobre nós próprios, não é, uh, e que podem agir sobre sobre sobre os nossos gestos também por causa disso. Uh, ele chama isto não é? uh, uh, imagens operacionais ou operativas, não é, pronto, que têm esta função um, uh, que já não têm esta função de, de, de representar, digamos, mas de dirigir uma determinada operação, ok? Uh, pronto, e isto são imagens de muitos arquivos possíveis, não é? Por exemplo, todas as imagens têm a ver com as tecnologias de vigilância, que estão a, a permitem controlar determinados processos, permitem observar como é que os consumidores se deslocam num determinado supermercado e o que é que consomem, e, portanto, e produzem dados muito concretos sobre nós. E, portanto, estão, têm efetivamente este tipo de, de propósito, que é, como eu estava a dizer, já não um propósito de representação, aquele que nós normalmente associamos às imagens, não é? As imagens. Pronto. E ele analisa, no fundo, este tipo de, um, de arquivos. De aqui, ou seja o arquivo e este tipo de arquivos, né? é muito interessante nesse sentido é um é o Arun que é um cineasta que já já ele já morreu mas os filmes deles continuam a dialogar com claramente com o nosso presente, né? pronto filmou mais ou menos até 2014, 2015 e, e portanto são filmes com este tipo de pronto, os arquivos também das imagens da guerra por exemplo, né? Das das câmaras uh, daquelas câmaras que iam com os mísseis, que é? controlavam precisamente a eficácia ou não, não é? Se eles chegavam ao sítio que deviam chegar todo esse tipo este tipo de, de arquivos não é que normalmente estão, são apagados não é? mas que fazem parte não é do das condições precisamente de possibilidade não é do nosso mundo contemporâneo e das nossas vidas um, interessam-lhe é um pouco aí que ele, que ele que ele situa o seu ponto de vista lá está Uh, na estrutura do arquivo, então, não é? Pronto, nesta, na existência do próprio arquivo e não nos conteúdos. Ela é? está um bocado nesse sentido, é muito, muito idêntica ao trabalho do, do Foucault, mas deslocando-o, obviamente, para o plano das imagens com as, e com o trabalho sobre as próprias imagens, usando o próprio cinema, neste caso, para mostrar isto. Não é? Este lado crítico, eu também estava a falar. Um, em relação, o João falou anteriormente do, do projeto dele, um, no meu projeto. Eu estou a trabalhar um, numa fanzine de crítica de, de arte já que, por exemplo uh, o que eu reparei é que existe a crítica de arte, em Portugal, claro mas é muito setorial é dividido por, uh, por práticas artísticas e eu, então, eu queria elaborar uma, numa plataforma eu, neste caso escolhi a Fanzine um, para, um, para abordar várias práticas artísticas no entanto eu vou dar mais um, destaque, neste caso a cinema, por questões pessoais um, e gostava de perguntar à, à, à Susana, uh, como é que eu posso uh, chegar uh, a um público, uh, como é que eu posso chegar ao público a criticar algo sem que a minha opinião pessoal uh, sobre, sobre o objeto que estou a criticar uh, seja notado, uh, ou seja, uh, eu quero cri ao criticar um objeto sem, ser, sem esse objeto ser reduzido à minha opinião pessoal. Se, se, ah, pois, se é possível, é sequer se é, Em princípio, é, essas do, é essa distinção, não é? Entre a, a crítica, a cinemat... ou seja, dentro da crítica cinematográfica, agora só porque estavas a falar da crítica da sim, arte, sim, mas estavas a singularizá-la e a, a fechá-la um bocadinho não é? no cinema a Crítica cinematográfica não é? tem diferentes gradações, claro. Não é? uh, há aquela crítica, se calhar, que vai mais ao encontro de um, enfim, de um olhar e de uma dimensão valorativa não é das obras, uh, no fundo, para condicionar também um bocadinho o, o próprio público leitor a ir ver esta ou aquela obra, às vezes, eventualmente, com uma certa agenda. Sim, só para contexto, desculpe, <risos> só para contexto, uh, o público-alvo. De, um, deste projeto é um público jovem que ou já estudou até há bem pouco tempo no ensino superior ou ainda estuda e está normalmente um, familiarizado com, com, com o que está a acontecer na, na crítica ou no, no panorama cultural uhum. um, quer dizer, eu acho que é um equilíbrio uh, uh, que tem que existir se calhar não é? entre um lado mais de de, de um certo juízo estético, não é? Porque a partir disso, mas esse juízo estético não tem necessariamente que ser uh, uma opinião pessoal, não é? Uh, uh, uh, no fundo acho que o, o olhar sobre sobre um filme não é tem que conseguir abrir leituras sobre esse filme, não é? No fundo estender o filme para um, para lá de si próprio um, e, e sobretudo surpreender aquele que está a ler com com uma perspectiva sobre o filme se calhar que não está que não que ele próprio não tinha encontrado que ele próprio não tinha reconhecido no fundo esta ideia não é de que os filmes também são os objetos que os prolongam uh, os textos que se escrevem sobre ele o que se diz sobre ele o que se pensa sobre eles não é e que são tanto mais interessantes supostamente quanto mais despoletam olhares interpretações uh, diferentes e diversas, não é? e, e nesse sentido eu diria que, que pronto que uma boa crítica no fundo revela-nos isto no objeto, não é? Revela-nos esta, esta dimensão inesperada, não é? Do, do, de cada novo olhar pronto, sobre aquele objeto e, e, e, e pronto e faz e faz nos descobrir coisas, não é? Que não estávamos à espera de encontrar um, depois, acho que tem que ter também, eventualmente, se quiseres que seja uma coisa um bocadinho mais aprofundada, também uma certa capacidade de análise e de descrição do que lá está e revelar nesse sentido que que, que é um conhecedor do, do, do sítio onde aquele filme, uh, do território onde aquele filme se posiciona, não é? é no fundo, do, do diálogo que ele tenta estabelecer com uma certa história do cinema ou não, não é? Hum, e, portanto, acho que isso tem que estar tudo quer dizer, é bom que possa estar presente não precisa estar explicitamente presente não é? mas, uh, mas diria que isto são assim, elementos que podem, podem ajudar a fazer um, <risos> um bom texto uma não boa, sei se uma sim, boa sim. crítica uh, sobre um filme Obrigado hum, não sei se ainda temos tempo para uma última questão, Eu não sei quanto tempo é que, é que nós estamos ainda temos? Ok hum, Há um bocadinho falámos, passou breve por, pelas estruturas, mencionou a videoteca, das estruturas de arquivo. Eu queria questionar acerca das estruturas existentes, hoje em dia, no setor cultural, que tornam esse acesso ao arquivo mais democrático, mais acessível. Quais é que são essas que tornam mais acessível? Eu não sou assim, ou seja, eu estava a falar do meu, do meu encontro com o arquivo, que é um encontro uh, tem a ver com este interesse teórico, não é? e tem a ver com esta experiência em particular com, com a videoteca, e, e com algum conhecimento também um, lá, do que é que se passa, mas é uma certa distância, não é? do, do, do, enfim, do, da cinemateca e do modo como há um diálogo no no caso da Cinemateca, entre o seu arquivo e a programação, não é? portanto, este lado, não é, de um, pronto, um arquivo neste hoje, não é obviamente, é um sítio que guarda, conserva, mas também uh, mostra e pensa como mostra, não é? ou seja, como traz a visibilidade do seu acervo. Um, e, portanto, há, obviamente, uma série de questões não é, que têm a ver com, com a programação, não é? neste caso, com a programação das imagens em movimento, e, portanto, no caso, eu posso falar sobretudo dessa experiência com a videoteca, porque acho que é uma experiência interessante, esta ideia não é de um, pronto de, de pensar a cada vez não é novo, novas formas de mostrar aquelas imagens uh, daquele arquivo não é, e, e eu acho que a Inês de dias faz isso bastante bastante bem muito bem no sentido como eu estava a dizer um, pronto esta vontade não é de cruzar uh, outros olhares que não só o dela sobre sobre o sítio onde está a trabalhar e portanto dialogar imenso com o exterior, não é? trazer pessoas de fora, uh, e ao mesmo tipo multiplicar iniciativas não é? no interior do próprio arquivo. Que obrigam, que obrigam o arquivo de facto a, a confrontar-se é, com, com o exterior, não ficar ali fechado, não é, à espera que as pessoas vão ter com ele e que vão lá ver os filmes e... não, no fundo é precisamente levar o arquivo para fora e para fora do próprio espaço institucional da videoteca, não é? portanto, neste sentido por exemplo, estes ciclos fizeram com que, hum, de alguma maneira houvesse uma reflexão Uh, que interessava à videoteca, claramente é o tipo de imagens que lá são enfim, enfim guardadas porque, como estava a dizer, não são originais, uh, mas que, pronto que que punha, no fundo que a no fundo em, em diálogo, não é, também com com, com outras instituições, museus, uh, cinemateca, bom. e depois através neste caso de questões reflexivas, não é Uh, obviamente também to todos estes laboratórios mobilizavam sempre não é, práticas artísticas, portanto artistas que de alguma maneira estabeleciam também ligações às questões que estavam a assim, ser colocadas um, e depois uh, por outro lado também algumas um, uh, iniciativas não é, onde são as próprias imagens do arquivo que são, um, que são elas colocadas como um desafio não é, um, e, e pronto, onde, por exemplo não é, há Há algumas programações da videoteca que têm a ver com... Hum Uh, propor artistas, cineastas, etc., que utilizem algumas imagens do arquivo para, para, para propor novos filmes, por exemplo. Né? Para trabalhar com o acervo para, através daquelas imagens, reescrever, de algum modo, uh, o que lá está, no <risos> um certo sentido. Um, também algumas iniciativas de programação é? da própria biblioteca que passam por uh, um, enfim, vários realizadores, uh, teóricos irem à videoteca comentar não é determinados filme português por exemplo não é, no fundo também este lado que entra que tal que dialoga com por exemplo com a cidade de Lisboa ou, bom, enfim. Hum, também depois pensar não é o próprio sítio onde o arquivo está, as imagens que preserva, não é muitas delas do cinema português, que dialogou ligou imenso com a própria cidade, uh, de Lisboa e pronto, então, para dar exemplos, não é de formas interessantes, não é de pôr um arquivo, um, de tornar um arquivo vivo, não é? Pronto. E no, um, é isso, pronto, eu estava -me a me lembrar uh, que é um bocadinho esta é um bocadinho esta uh, a minha experiência, mas pronto, acho que foi um pouco ao, ao encontro sim, do que estavas a perguntar. Sim, sim, sim, sim. E também não, não quero estar a extravasar muito para da minha experiência, porque não me parece muito, que faça muito sentido, não é? Não, claro. um, é. Mas pronto, acho que é, assim, um, acho que é um sítio interessante, não é? porque não, não é que seja um grande arquivo, porque não é, mas uh, no sentido de que não é um arquivo não é, como, como da Cinemateca Portuguesa, ou... Um, mas acho que tem uma enorme vitalidade por causa desta questão, precisamente, do pensar como, como, se, como se podem mostrar aquelas imagens. Não é? E pensar isso de uma forma muito ativa, um, isso acho que é muito interessante. Um, obrigado. Uh, não sei se um, há questões do público, se alguém quer público, perguntar alguma coisa. Ok, sendo assim... Um, Resta-me agradecer a Susana por, por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Espero que tenha servido para alguma coisa este um diálogo. Gosto. Sim, sim, foi um gosto <risos> de falar consigo. Muito okay. obrigado. Um gosto e... também, as, as vossas perguntas e, uh, e o convite. Obrigado. <risos> obrigado.